Eu sou Melissa Lorange. eu tô todo me tremendo porque eu tô do lado do meu maior crush em vida. Ele é gostoso, maravilhoso, cantor, modelo, fantástico e ele nunca mais vai sair daqui com vocês. Kaique, Teodoro. adoro! Oi! Então tá, é, tô muito feliz de estar aqui. Tô bem contente você fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. Eu juro. Mas eu gosto de perguntar como as pessoas escolhem os próprios nomes, né? eu acho que no caso de pessoas trans, elas têm o direito de escolher o seu próprio nome, que uma coisa que as pessoas existem, não tem, viu? Privilégio, Privilégio trans. Ah, tô muito bom. Mas é isso, como você chegou a cair que teu nome? É. Então, era o nome razoavelmente parecido, próximo que eu tinha de batismo, né? E eu pensei muito em como que meus pais, e minha família iam conseguir fazer essa mudança. E esse é um último agradado, né? É um único que tem fantástica a cultura do né? tipo, do Brasil. E o meu pai também foi muito curioso, porque eu tava pensando em Kaique já e na semana seguinte meu pai falou o mesmo nome. E aí, eu não? Como não? Né? Como não. Ele ah, o que você acha de Kaique? Eu falei, porra, que Foi isso. É um nome, é, tava estava até brincando com o com Fono, hoje que também se chama Kaique, e ele estava tirando o um consenso que é nome jovem, né, de criança, assim. Então, ficar essa tá brincadeira, assim, também. Cadê um Kaique? É. é um bebê. É um neném. Olha, carinha desse bebê. É, então, eu vou ficar fazendo milhões de perguntas sobre... Pessoas trans, porque eu acho que se as pessoas que estão assistindo querem saber o que é um trans-homem, elas jogam no Google! A gente aqui vai ficar perguntando sobre a carreira artística da pessoa, que é a mesma coisa que eu faço com as outras artistas com que, quem eu tenho o prazer de dividir um chá. Hoje um chá riquíssimo, que para pessoas importantes eu boto chá importado. Para as vestidas do Queens eu boto qualquer coisa mesmo da Leão. Como foi... a uh entrar na carreira de música. De onde veio essa vontade da música? Você sempre quis? Você sentiu uma urgência? Foi uma necessidade? Então, é... Sabe me né? E achei aquilo fantástico e... Porra, sabe quando tu olha o negócio e fala, cara, eu quero isso. Eu lembro até hoje que era Smell Life Spirits, cara quebrando tudo lá e eu achava aquilo foda. E, e nem gostava de música. Só achei a ideia do clipe, de estar tocando, incrível. Está tocando enquanto tá todo mundo destruindo tudo. Tudo, exatamente. É o que nós desejamos fazer com o carro É isso mesmo. E, e aí começou essa coisa na minha cabeça, né? Só que não tem artista na família. Pelo contrário, sabe? E, só que eu tenho um tio meu, que, é, que morava comigo, com, com minha avó, ele tocava violão. E eu achava sensacional, assim, passar as tardes com ele, ele tocando as músicas da igreja dele E eu achava tudo muito legal, muito maneiro, o cara do nada pegar um violãozinho e fazer um somzinho, sabe? E... beleza! E é isso que foi passando, né? gente é criança, ninguém bota muita fé nas crianças e... Que é um erro! Né? E também não tinha muita condição de fazer cursinho, essas coisas Eu tive que aprender tudo sozinho também, tentei fazer aulas, mas... Não rolou. Você aprendeu o violão sozinho. Aprendi. A música ela teve um papel muito importante fundamental na minha vida, que é ela que me sustentou como ser humano, porque é, antes de eu entender o que, que era trânsito, né, começar a passar por aquele burburinho da pré-adolescência, eu estava numa fase já extremamente bad, assim. Eu não, não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu estava fazendo no mundo, eu me achava aquela fase do patinho feio, né? a gente se acha que outro cavalo bandido. E, e a coisa de ouvir música, é, ficar imaginando estar no palco, imaginar, vivenciar, aquilo era uma parada muito, tipo, sempre foi o caminho para mim, o objetivo, na verdade, né? Sempre era algo que eu pensava assim, não, eu vou continuar, porque eu quero fazer isso ainda e ainda não consegui fazer isso. E eu acho que vale a pena passar por essa experiência de tocar em público, né? Fazer as mesmas coisas. E eu escrevia muito, adorava... Jogava, eu era bem nerd, então eu vivia jogando videogame, bem nerd mesmo, bem... era gamer assim, nascido. Não era otaku. Eu já fui otaku também. Ah, é cosplay. Eu... Ah, não, esse, esse tipo de. Não, eu fui direto pra drag, eu pulei a parte do cosplay. É, eu tenho um vídeo sobre isso, eu adoro falar, hoje em dia eu falo muito isso, um sobre isso. Mas pra mim também é, foi muito importante encontrar o povo otaku, nerd gamer, porque. Era é a galera esquisita, né? É e a gente era do lixão da FaiTech, olha isso. A que gente, a gente é, que é esquisito, as LGBT a lesão sexual, as nerds, as glóticas suaves, tudo andava junto Exatamente. com os ataques né? É, eu acho que era todo mundo sofria bullying junto, pelo menos. Né? É. Hoje em não dia, não, hoje em dia é um lixo de comunidade, é um horror. Mas naquela época era muito. Os ódios no pencas. Pencas! Ela é de socadeada, papo. Pois é, a né? O então, que, que deu de errado? Tudo bicha, não sei. Quando eu toquei, quando eu comecei a aprender a tocar violão, e eu era um cara extremamente solitário, porque, né? Era, é, era uma parceria ali, sabe? Sabe quando é aquela coisa bem triste mesmo, você tem um amiguinho assim, é um outro, então, meu amigo era o meu dono, era uma parada, tipo era a única coisa que, que tava ali, que eu, que eu sabia que não ia me julgar, não ia ter uma, uma coisa estranha, porque desde os primórdios da minha vida, eu sempre fui uma criança meio tímida, né, na escola, e roda muito bullying. Né? Quando você se entende com a pessoa e fala, tudo bem, eu sou gay, ok, mas quando você não sabe nem o que você é, você não tem um exemplo, é. você fica esquisito. Fica esquisito. E as pessoas mais ainda, olham para você e falam, porra. O que, que é isso, né? Me chamam de esquisito estranho, tipo, ah, é meu apelido. Muito <risos> bem, né? Não dá para ter amigos, foi com De braço. Atenção, você. Que chamou de estranho, Kaique Teodoro. Olha, ah, olha a beleza que você tem hoje em dia, onde você está. Tá, e aí como é que foi? Você come... não começou no funk? Hum. Não. Você não começou? Você começou voz de violão? Pior. Eu comecei no punk rock. Você começou no punk rock. Aí você foi para. Aí eu fui pro rock and roll, né? Que era mais conceituado. Eu realmente vamos fazer um solo de guitarra bonito. Você é sempre, no, sempre nos instrumentos. Eu era vocal e, e guitarra, sempre. E compositor. É... Aí a gente começou a ver que não dava muito certo o negócio de banda, né? Estava dando muita dor de cabeça, eu carregar tudo nas costas. E aí. Ah, gente, como é ruim tá lendo muito triste isso. Não tinha talento nenhum, Elissa. Não sabia tocar porra nenhuma. Só ficava três acordes ali fingia que uma espeta tá um solinho, um, qualquer dos outros. Tava certo. Mas até aí a gente conhece músicas, vários músicos que até hoje é. estão fazendo é. bastante sucesso com os três acordes sim, e os é negocinhos aí. Né? Inclusive, daqui a pouco eles viram até, sei lá, é, coach do The Voice. É hum. e, só que eu tinha muito essa parada de, de querer fazer o troço acontecer, né? E, e aí eu levava tudo nas costas, tipo, ah, vamos fazer show, vamos fazer não sei o Procurava os locais pra gente se apresentar. Ah, isso de 2016 até 2019 foi essa luta, assim, com banda. E saía de uma banda, aí conheci outras pessoas, aí montava mais banda, aí tentava, tentava, tentava. Até que eu cansei, porque, né? Você tava em banda quando você começou a transicionar? Tava. Como foi isso? Não foi. Não foi, porque acaba que se encaixar essa questão da banda nunca dá certo, né? a pessoa ser responsável e eu ter que conhecer outras pessoas sempre procurando novos músicos para banda. Então é sempre uma. A minha metamorfose acompanhou essa mudança também, sabe, de, de meio social que eu estava no, no momento. É... Você foi se tornando mais sociável até jogar a raba no chão. É, por aí. Como eu já estava muito decidido que a gente escrever para minha vida, eu fui vendo que estava meio que me afumilando assim, tipo, cara, eu tô indo contra a multidão. Rock em roll não funciona mais, né? Infelizmente, que eu adoro ainda, mas não é mais a época. É difícil de você levar uma banda toda, com experiência, aquela coisa de carreira, ah, isso não tem como que as pessoas, primeiro que não tem necessidade, né? Você senta no computadorzinho e faz tudo ali, guitarra, violino, se você quiser enfiar uma orquestra, você faz, sabe? Você não precisa de banda. Você tem um negócio na, na ponta da sua mão hoje em dia, e sem contar a estrutura do palco tem que ser uma coisa para mais pessoas, é, o transporte são vários instrumentos, então o trabalho é muito maior. E o que mais pegava no pé era a responsabilidade da galera, que era sempre zero. Ninguém quer realmente soar o negócio acontecer. Você sempre Só a... uma sorte certinho, né, perfeccionista, que é uma das coisas... Extremamente. Mesmo. Eu queria... é porque eu sempre fui um cara meio metódico, assim, tipo, isso é muito chato, assim. mas quando você tem um objetivo, você... você cria um plano pra você chegar ali. Né? e Quando tu acredita no troço, você fala, cara, tem que funcionar, e pra funcionar a gente precisa fazer isso, tem que ter sacrifício, então a gente vai ter que fazer isso, não tem o que e... Eu acho lindo de gente taurina, que eu sou psiana, eu não, não consigo nem ter um objetivo, eu tenho 14 Eu não tenho, não crio planos, eles vão acontecendo, quando eu cheguei lá, falei, ué, tô aqui! Como, que curioso, como isso aconteceu? E aí, do rock, você também. foi pro... Aí, do rock, eu fui pro MTB. Que eu falei, bom, pelo menos em barzinho eu ganho dinheiro, né? O que é uma verdade. Dá pra você ganhar o seu dinheiro com o que você gosta. É sofrido? É um porre. É um porre Porque não, é não, não, hora, nunca é uma nunca. hora, de repente os caras chegam com uma bandeja de cerveja, que diz pra você e falam que não tem cachê. Só que não era ainda, não me alimentava e ainda é muito pouco. Né? É, tem espaço pra isso, sim, dá pra você viver, mas também tem muito músico que faz isso. E não tem autoria. Não tem autoria. O que era é o que mais me ferrava era essa questão de ter que cantar a música dos outros ali, ficar me se. O público e tem que ser uma enciclopédia musical assim, ambulante. Aquilo é, acaba comigo. Você não via muito toca Raul? Você tocava Raul? Tocava. Ah, Mas é. eu gosto. É. Mas você chegou a lançar uma música como MPB. Sim, sim. E, yeah. e ao sol. Ao sol. Tá no YouTube, né? Conferir. Ela é uma MPB que eu tentei puxar pro meu show do coração, que é o é, Blues, tal, que, que A gente tá trabalhando para ter voz e tá vendo pra cantar esse tipo de música porque não, a gente é mais encorpado, é mais conceitual E aí eu tentei trazer uma, uma coisa meio do MPB com esse eletrônico aí do, do RB. Se quiserem conferir, espero que vocês curtam Vão conferir sim! Vai todo mundo clicar no link depois! O vídeo foi feito apenas com pessoas trans é, totalmente independente. Eu ganhei o clipe da uma Produção, por sou gratíssimo a eles. A música também, mensagem do Léo Estopelli. Não, mas como é que foi? Só pessoas trans ajudaram na confecção do, do, do clipe, e a produtora, a produtora de pessoas estranhas? Não, é? não. Tá. Só os atores estranhos, no caso, sim. As pessoas que estão aparecendo no clipe eram só pessoas trans. Eu tenho muito essa pegada, cara, porque eu acho que a gente é tão invisibilizado o tempo todo eu falo, porra, se tem um coreógrafo que é trans, se tem uma pessoa que edita vídeo que é trans, se tem a, a, a produtora que é trans, eu vou trabalhar com as pessoas trans. Até porque isso gera emprego para as pessoas que eu sei que, se dependendo do mercado, a gente está fudido. Passa. Aprendam empresas. É assim que você apoia o movimento. Você, como uma instituição capitalista, apoia capitalista ambiente, Dando o que? Capital. Finance para as pessoas ganharem dinheiro para poder fazer isso. A gente coisa. come, paga conta, paga imposto, a gente prefere dinheiro. A gente consome bastante, inclusive. Os ruinos da de tempo. tatuagem, né? Existe alguém trans em tatuagem? Pergunta. Curiosa. Tem. Tem? Tem. Você conhece um? Conheço algum. Então, é isso. Essa, essa é a minha sugestão. Assim. Se você é um homem estranho sem assim, tatuagem, por favor, entra em contato. entre em contato com a gente, que a gente tá nessa dúvida agora. Eu ah, minha... acho que o Lorenzo não tem tatuagem. Ai, Lorenzo. Lourenço. Beijo, Lorenzo. Saudade, liga. Beleza. Aí fiz ao sol, né? Que era uma parada que eu tava começando a entender onde que eu queria... Chegar com a música, o que eu queria fazer e tal, conceito, estudando mesmo, composição, tal, com mais de 80 músicas já naquele estilo. E aí eu caí na questão de mercado. Né? Porque é uma coisa é você ser rico e fazer o que você gosta, ou nem ser rico, mas ter uma qualidade confortável que você pode dedicar um tempo a o que você quer fazer e dane-se, se não tiver retorno. Outra coisa é você querer ganhar dinheiro com aquilo, que é a única coisa que você tem. Ou você, né, se vira nos 30, porque não é legal. Ninguém tá conseguindo tá se virar nos 30. E aí, por causa de mercado, de pagar a conta, de você, foi parar. Eu entendi que eu precisava fazer uma coisa que o mercado tava pedindo. E aí eu me inspirei em Pablo Vittar. Confesso. E o que eu ouvia as músicas, né, e percebi que primeiro que eram músicas dos outros, que já eram bem conceituadas, bem colocadas no mercado, já funcionavam, pegou uma letra em português, adaptou a batida pro, pro que é o brasileiro curte e o negócio funcionou muito. E eu falei, caralho, se eu continuar do jeito que eu tô... Primeiro que eu tava revoltadíssimo com o público já, com sarau, me matando todinho pra tocar em festival, não tava ganhando dinheiro também, e o público... Elitista. É tal... Engraçado o né? R&B no Brasil, ser elitista, né? É uma coisa é, louca, porque é. não tem nenhum sentido isso. Ele é tipo pagode lá fora. E aqui é... Ele é elitistíssimo, não acredito. Então ele ficou assim, porra, que assim merda. pagode importado, é mais importante é. do que o nosso. Sim. E aí você, do punk pro rock e pro R&B, foi parar no batidão. É, a minha bola raba no chão. E é isso. E você está feliz com isso? Estou rindo à toa, assim, Na verdade, não... O importante é que você está feliz. Você não, tá, não acha que você está vendido. Eu estou vendido. Mas existe uma coisa muito interessante na arte, que ela, ela não deixa de ser arte. Por mais que você tenha que vendê-la, né, tem que virar um produto, ela ainda é arte. Então, você pode brincar com isso. Você pode ter uma mensagem, por mais que a maioria das pessoas, talvez, não pesquem, não pesquem mas você tá fazendo seu papel ali. Então, as minhas letras são punk, né, jogar a bunda no chão, mas tem algumas coisinhas ali que eu botei de brincadeira, porque a gente vive, né, e a gente não né, é retardado. Então, se a gente tem espaço pra falar alguma coisa, acho que por mais que seja meio subliminarzinho, e talvez ninguém nunca demore bola pra isso, então, e nem tentou. E você sabe que é o mais importante. É, exatamente, o resto do então, dane nice. Por exemplo, temos também que se chama Experimenta. Eu tive que compor ela muito, muito, muito fechado ali naquela coisa que foi o primeiro funk que eu compute, um então eu, eu vi que vai tendo que podar algumas paradas, e eu não tô criticando o funk, pelo contrário, o funk ele é essencial porque ele tá me dando uma abertura do caralho em relação ao público, sabe? Eu consigo falar que eu quero falar para pessoas que é, é, é, é popular, né. Então, por exemplo, vamos citar Pablo Vittar de novo. Pablo Vittar vai para onde eu faço crossfit. Acho que Ponto, só é esse né? resumo. Pois é. Sabe? E é muito melhor você lidar com o público de verdade do que com o público do Airbnb, que é... Aquele é aquela público coisa, né. Assim que, que tá entendendo o que você tá falando ali, você tá super, você demora séculos para escrever a música, você bota poema aqui, poema ali e o cara não tem é porra nenhuma, é grandes merdas. Pelo menos todo mundo entende que tem que e rebolar ser e ser feliz. Né? Porque é muito bom... Gente, rebolar a bunda é muito bom, e ser feliz é muito bom. Rebolar a bunda e ser feliz são duas coisas muito boas do Você fazer só. as pessoas dançarem é mais animado ainda. E Então, enfim, na experimento eu consegui... É, é, eu tentei falar um pouco disfarçadamente sobre essa questão da objetificação. Uhum. Ainda falando sobre isso, ainda chamando, fazendo essa apologia. Porque uma das coisas que eu tenho acostumado a ouvir diariamente, rotineiramente, na minha vida, é eu nunca experimentei o um cara trans. E aí eu fiz a música, eu falei, vamos fazer sobre isso, porque já que eu tenho que fazer um funk, então vamos gastar com isso. E a música ela é totalmente irônica. Ela não é vida, bem isso, tipo, sabe? É, Quer dizer, Experimenta é uma música com limites, né? Mas o que aconteceu com o Experimenta? Através de um amigo Washington, ele é produtor nos Estados Unidos, Califórnia, e ele me conheceu pelo Facebook, né, Essa coisa de Facebook, os homens trans a gente tem, negócio. uma gente, rede, uma rede, uma máfia, né, uma rede, uma máfia, né? trans, masculino, e a gente começou a trocar uma ideia, ele começou a me mostrar os trabalhos dele, eu fiquei apaixonado, né, porque é a Ranguini, mostrei meu trabalho autoral pra ele também, falei, olha só o que a gente também tem aqui no Brasil. A gente conhece isso muito de banheirão, chama mostra seu que eu mostro o meu. Ele faz parte de uma, de uma organização, é, tipo uma ONG, né, lá nos Estados Unidos. Eles estão realizando, realizar agora em maio, uma conferência lá sobre arte LGBT, com foco no queer e no trans. Né? Aí, sobre os artistas e tal, e ele levou minha música lá, experimenta, inclusive. E eu tava, jurava, né, eu tenho uma coisa com essa música, um ranço, porque ela me deu muito trabalho para chegar onde ela tá. Mas ela e, tem quantas visualizações? É, bastante, 11 mil e pouca. 11 mil e pouca. E a Dom também, né, a Dom fala sobre mostrar o seu dom que seria regular a bunda no chão, essas coisas, e, na verdade o clipe é feito com pessoas LGBTs, e eu quero de novo fazer a mesma coisa que eu fiz com O Sol, que é porra. Bota o brilho das pessoas que são sempre invisibilizadas, sempre objetificadas, sempre excluídas da sociedade, em alta. Elas têm que estar ali, e mostrando o dom delas, que é a felicidade, que é a gente dançar, a gente celebrar, a gente curtir, e qual o problema nisso, sabe? E dom é muito, muito bom, que inclusive, tem quem? Eu. Entendo isso maravilhosa aqui. Tem Pô, eu no clipe, gente! Só imagina! A minha... Realmente, a pessoa está dando visibilidade, que é invisibilizada. Eu estou no clipe! Entendeu? Quanto isso acontece? Nunca! Muito obrigada, amor. Porra, Marco tá razão. Melissa roubou a cena. Então, Dom, foi ótimo, foi o meu primeiro clipe. Eu não sabia que numa gravação de clipe as pessoas ficavam tão loucas. Quem ficou louco? Quem ficou louco? Isso aí quem fiquei louca. Gente, foi uma doideira, porque eu tava muito responsável acreditindo, tá, Gantal? Era a direção, era os negócios lá que eu tinha que fazer, eu tinha que falar com o cara que era o dono da casa. E eu tava assim, caralho ele estava estressado e a gente estava rebolando que nem loucas tipo ah todo mundo bloquecida na casa tipo jogando na piscina as pessoas tipo falando besteira e cair não porque tem que isso porque tem que aquilo porque... e a gente tipo que vem aqui ah! e ele ah oh, meu deus oh meu deus e a gente ah foi ótimo para mim foi maravilhoso você foi não foi bom pra você, pra mim foi <risos> ótimo. Foi, foi ótimo. ótimo também. O clipe está lindo. está lindo. Estamos todos belíssimos, belíssimas. Foi muito eu bom. conheci uma mulher muito linda. Nossa senhora. Nossa senhora. Gente, eu crochei todo mundo porra do clipe. Ai, gente, não é isso. Não sei ninguém. Não, porque não quis. Porque eu estava lá disponibilíssima. Uma coisa que eu estava era disponível. Ela só fazia assim, ó. Que eu ia. Fácil. Oi, tudo bom? Como faz? Então, cantor, modelo, ator. É, ela Ator. Ator. Pois é, eu trabalho com teatro, né. todos dizem, né, os artistas mediáticos e os produtores de é, peça, enfim, produtor de elenco, né, que não tem artista trans disponível no mercado. Não tem. E a gente tem uma Gabriela Lohan, maravilhosa, dando um show de talento na Malhação. A gente tem Nandara Vital, maravilhosa, dando um show de talento, tanto na produção, quanto em cena. Puta atriz, que inclusive foi quem me botou de volta no teatro. Sou muito grato a ela. A gente tem Kaique, que eu sou ator, pelo amor de Deus. E a gente tem um porrada... Cara, não, não dá pra se o porque é muita gente. As pessoas sabe? não procuram, né? É tem isso. em São Paulo, tem no Rio, tem no Nordeste, tem na, tem, tem no Brasil espalhado, sabe? É, e nem falta de procurar. Porque, por exemplo, a gente teve um probleminha, uma situação com a novela e de João Nery. Hum. Fazer uma chamada gigantesca para os homens trans, que estavam procurando homens trans para atuar uhum. e a gente acabou que serviu apenas de pesquisa. Todos nós fizemos vídeos para teste, botamos no YouTube como eles pediram, sugeriram, e a gente foi usado. É objeto de pesquisa nome. Não chama objeto à toa. Não é sujeito de pesquisa, é objeto. É objeto de pesquisa, exatamente. E aí, a pergunta trágica que eu vou te fazer. Como é que você vê as oportunidades que são dadas para, principalmente, os homens trans participarem da vida artística como um geral? Tantos espaços para pessoas trans, porque né, se as pessoas trans são invisibilizadas, os homens trans, eu acho que são mais ainda. É. Tem gente que não sabe nem que existe. É. Você fala uma empresa, ué, o que, que é isso? É o que, que virou o quê? É a minha mão que virou na tua cara. Mas... E aí, como é que você tem esse espaço? Então, é, vamos, vamos para a primeira pergunta. Que espaço? Não tem nada sendo dado. a verdade, a gente tá tendo que dar uma porrada mesmo e roubar espaço. Não é nem roubar, mas é tipo assim. Sabe, você tá vendo o palco e fala, caralho, vou tocar ali, dane-se, e subir no palco. É mais ou menos essa coisa que está funcionando. Navadona no DJ. É, está tocando falou, eu vou tocar aqui, sim. E é assim que está sendo feito. A situação é isso, né? Espaço hum. dado que não tem nada sendo assim, dado. Quem me dera fosse dado alguma coisa não, dado, só eu que estou me dando pro mundo aí, pelo amor de Deus, me deixa tocar. A gente não cobra nem cachê, sabe? Tá sendo tão miserável isso. É foda, porque a gente vê falar sobre visibilidade, a gente vê debater sobre visibilidade e a gente mesmo se si boicota, a gente boicota o próprio movimento. Como assim? Cara, você faz um evento sobre transvisibilidade, sobre dia trans, sobre porra, toda a revolução que a gente está fazendo, todo o barulho que a gente está começando a fazer agora, ainda mais os homens trans, e você fecha isso para artistas cis né? comparecerem. E você pode, o tudo, Não faz sentido isso. Não faz sentido. Bem, que a gente entende que, ai, ah, mas os artistas cis eles têm mais espaço na mídia, então eles se atraem público. Mas a Não gente. Não faz sentido. A gente já tem. Continua a fazer sentido porque Não a faz. gente já tem artistas trans que são muito capazes e têm público. A gente tem Pepita, a gente tem Miss Chuchu, a gente tem Nana Lisboa, a gente tem Lineker, a gente tem, pô, a Bahia, a cozinha mineira, a gente tem a Mel, da Banduok, a gente tem muita gente. Então, tem muita, muita gente, gente, né? Eu acho que você pode... Se você bota a pepita, você não precisa botar outra pessoa, porque as pessoas já vão ver a pepita. Sim. Aí você coloca o Kaique, que não dá é a pepita, que o cara e dá um espaço pro o Kaique, bota... poder ser... A bebida dos homens trans, entendeu? Eu acho isso. A bebida dos homens trans quem é, gente, que é gente. E não tô falando só porque eu toco, ah, eu sou um cara trans que toca, porque tem outros caras trans que tocam e tocam muito bem. É, é, é questão de que realmente não.. Se a gente não se ajudar, cara, não vai ser uma pessoa assim que vai olhar para você e falar, ó. Oh, tadinha, porque isso não acontece. Vamos terminar falando. De como foi a parada ali jeito de São Paulo. Caralho! Louco. Pode falar só, não? Não, porra! pode! <risos> então, é, eu toquei lá, é, foi, foi incrível. Foi uma semana após eu ter feito o primeiro show na bote aqui no Rio de Janeiro com o homem, Homem-Trans. É, eu acho essa fala até essa coisa primeiro, homem trans no Rio de Janeiro, tocar na bote meio problemática. Porque é o que a gente tem dado, né? Tipo. A gente tá tirando fotos hoje em dia, botando no Instagram, então a gente consegue né, ter uma data, um negócio assim. Mas tenho certeza que outros homens estão apresentando antes, talvez nem como em prancha. E aí foi o maior público que eu tive, não deu nem 200 pessoas, mas aquilo já me preencheu. E aí eu fui, aonde foi, foi. Tá? foi na Galeria Café, um lugar incrível aqui no Rio de Janeiro. Foi quando você lançou o Dom? Isso, foi no mesmo dia do lançamento do clipe Dom. E eu não estava no Rio, eu estava em São Paulo, eu fiquei é. bem triste. Mas aí você tá aqui agora! Eee! E aí na semana seguinte eu fui tocar no encerramento da Parada LGBT em São Paulo, na cara e na coragem, literalmente, e foi foda. Porque sabe quando você não enxerga esse fim negócio? Só cabecinha, né? Sim, eu comi um desespero. Olha, no vejo um o fim um do negócio. E o palco foi enorme e a, a música ainda foi traduzida em libras. Ao vivo. Sério? Sério? Ai, que legal. O que, que você tocou? Isso eu achei foda. Eu cansei experimenta e bom. E tinha um rapaz que era um bailarino incrível e ele tava lá no comigo, fazendo as paradas. Que maravilhoso foi Foda. Isso. Foi muito lindo, foi muito lindo. Eu fiquei muito emocionado com ele. E foi... Acho que foi... Acho não. Foi o melhor dia da minha vida. Por mais que tenha sido muito perrengue. Fiquei exausto, gente. Eu nem almocei. Mas a, aqueles 10 minutos, que foram dez minutos, tipo, dez minutos de, de glória, eles, sei lá, eles significaram tudo, eles, sabe? E estar naquele espaço, ver as pessoas, ouvindo, curtindo, prestando atenção, sabe? É, é, aquela troca, que é uma coisa quando você faz um show pra não para das pessoas, a galera fica tipo assim, que já aconteceu isso comigo com banda. Outra coisa é quando a galera fica tipo assim Ai, tá, começa a dançar e começa a tentar cantar a música também Não pode levar, bêbado, né? Mas aí aquela tá lá, tá animada eu cantando, eu, é, junto, Você tá cantando cantar é. junto a você que ela tá conhecendo agora Ai, que lindo! E eu Foi. tipo, cara, eu queria chorar E aí no final a moça que era uma drag ainda veio me perguntar as coisas Eu já não consegui mais falar nada O vento do ar em São Paulo sequíssimo Minha galera tá fechada Por fora eu tava assim, ó, tipo Por dentro ela tá ele por <risos> ah, me cagando todinho, né? O um negócio não assim, tá assim. Valeu, Alberto. Quem extra valeu. Não, você tem que entender que esses 10 minutos vão se multiplicar, vamos ter Com fé. Que você vai ter vários 10 minutos, tá? Porque você tem uma coisa que pouca gente tem que é um plano. Então, e disposição para cumprir o seu plano. Então, eu tenho fé em você, tá? Fé em Deus. Eu coloco fé em você. E se eu coloco fé em você, é porque vai acontecer, porque eu sou bruxa, eu estou dizendo que vai acontecer, então vai acontecer sempre. Dependendo depender dos monangélicos, eles vão estar sempre te se acompanhando, né? Queria agradecer estar tá aqui. Poxa, entrevista maravilhosa. Uma pessoa que ajudou pra caralho no clipe. Foi um amor de pessoa. Teve lá, um afeto mesmo. E está acendendo esse espaço para poder falar um pouco sobre a minha história também. Isso também é muito importante para mim. E é isso. Ah, isso é muito importante para mim que você esteja aqui Inclusive, que você nunca mais vai embora. Opa. <risos> gente, era só isso que eu queria dizer. Vocês vão me dar licença, que agora a gente vai se ocupar de outra forma. Tchau, gente. Tchau, um gente.